Eu já quero desejar para vocês um próspero ano novo e que vocês tenham muita saúde e paz, ok? Vamos iniciar aqui referente à, à informação que eu passei lá no grupo sobre a alteração da minha posição. Primeiro eu venho falar aqui para vocês sobre um erro que eu cometi. Depois que eu falar sobre esse erro, aí sim a gente vai falar sobre a nossa posição atual. Como vocês já devem saber, no dia 10 de dezembro do, de 2021 no caso, eu tinha comentado para vocês que eu tinha saído da minha posição vendida. Foi a posição ali short, que eu comecei ali mais ou menos 123 mil pontos, tá? E consegui carregar aqui até o 103. Uma parte eu consegui sair, tá? Que no caso eu tava operando aqui na corretora brasileira, no caso pela modal, e ainda consegui sair ali por volta dos 103, 104 mil pontos, que é uma nota de corretagem ativa, ok? Só que operando aqui na, na Active, no caso aqui é uma corretora estrangeira, que já é operando com, com patrimônio dolarizado, etc. Aqui eu não consegui sair, por quê? Quando finalizou o mês de novembro, é, que o fechamento aqui foi mais ou menos aqui no 102 mil, aqui, ó, fechamento no 102 mil pontos, aqui, por, por regra, no meu operacional, eu sempre inicio a operação no primeiro pregão do mês e finalizo no último pregão do mês. Só que vocês sabem, né, pessoal, é correria, a gente tá fazendo outras coisas, eu tava é, com a mente ocupada em outras coisas, realmente, tanto em novembro quanto em dezembro, eu até expliquei para vocês no grupo, então acabou que eu deixei passar, né, essa regra aí do operacional, cometi esse pequeno erro, vamos dizer assim só que tudo alinhado ali na minha gestão de risco, eu já tinha pegado muitos pontos ali mais de 23 mil pontos naquela operação, então para mim, se eu perdesse mil, dois mil pontos, é, por conta de questão de tempo tá não é questão de preguiça, foi questão de tempo mesmo, de estar tá muito ativo, para mim não ia fazer diferença nenhuma, então essa operação aqui, é, no caso que foi quando quando era para ter saído eu saí aqui mais ou menos no 107 mil pontos, tá? Nessa trajetória aí, no dia 10 de dezembro, eu executei uma pressão de compra, eu falei com vocês lá no grupo. Só que o que era correto? O correto mesmo era eu comprar no primeiro pregão de dezembro. Ou seja, se eu tivesse comprado no primeiro pregão de dezembro, no primeiro dia útil de, de, de janeiro de 2021, eu ia fechar essa operação e ia ficar positivo. Só que como eu comprei no dia 10, eu comprei, entre aspas, na máxima do preço. E o mercado acabou caindo, fechou positivo, ou seja, na minha estratégia, é, esse esse esse mês de dezembro não seria um mês perdido, seria um mês de lucro, apesar que ele deu uma, uma bela recuada, né fez máxima no 109 mil, depois caiu aqui. né Mas tem um detalhe importante, pessoal, pelo menos eu estaria, abre aspas, é, lucrando, vamos dizer assim. né Quando foi agora em janeiro... Eu decidi ainda continuar comprado, tá? Então, eu finalizei aquela operação, né, que eu tinha feito errada, e iniciei uma nova operação agora, né, que foi aberta aqui mais ou menos nos 104 mil pontos, com é uma operação de compra. Eu tava operando de forma é, progressiva, vou explicar mais ou menos o que eu tô fazendo. Para cada ganho que eu tenho, eu vou aumentando os contratos. Quando eu tenho perdas, eu vou diminuindo os contratos. Mas eu só faço isso quando eu tenho margem suficiente para fazer esse aumento de contrato. Ok, pessoal? Então, como agora no operacional deu ganho, mas como a minha execução no meu erro deu perda, eu não vou fazer nenhum aumento de contrato. Eu poderia até fazer uma diminuição de contrato para também é, eu poder comprar um pouco mais embaixo, etc. E, e eu ganhar boa parte daquela perda por conta do erro do mês passado. Né? Por exemplo, eu comprei no 103, 104 mil pontos, se o mercado cair por 100 mil pontos e eu comprar um contrato, no caso seria comprado um contrato agora e um contrato lá embaixo, eu já estaria zerando a minha perda do mês passado com dois contratos, ok? Então, é só fazer a gestão que a gente se alinha aí. Mas daqui para frente, pessoal, eu já não vou, eu vou tentar não errar, já pra poder fazer uma sequência de vídeos bacana, e para que vocês possam ter mais confiança sobre os operacionais, sobre os cursos, as coisas que eu venho passando aqui pra vocês de conteúdo no canal, certo? Então, eu executei hoje uma operação comprada novamente, continuo comprado, e outra operação que eu fiz foi uma venda no dólar, tá? Eu tô vendendo lá com um contrato no dólar e tô comprado com dois no índice, tá? É, no decorrer dos meses aí a gente vai ver, né? É, o que é que vai ocorrer. E aí, a depender de como o mercado se comporte, aí sim eu venho a mudar, né? As minhas posições. No caso, no primeiro pregão de fevereiro, eu venho fazer outro vídeo pra gente conversar sobre isso, ok? Então, essa é a atualização da minha posição. Como vocês podem perceber